Fala aí Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você voltando no nosso chargão antigo para falar de coisas novas. Sim, olhando para cima e para baixo que a gente vai para o computador já já. Mercado Livre mudou e não mudou pouco, mas a gente vai explicar e vai detalhar cada uma dessas coisas e aí eu quero ouvir de vocês depois, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês entenderam, se vocês não entenderam, mas a ideia aqui é comunicar a mudança e também comunicar os impactos dela, positivo e negativo, o que, que você tem que fazer? Então se você não sabe o que você tem que fazer, fica aqui comigo, essa é uma novidade bem novidade, a gente já estava sabendo desde um dia antes dela ser lançada, mas como a gente tem um contrato de NDA e confidencialidade com o Mercado Livre, a gente não podia falar nada sobre isso até sair a comunicação oficial, e agora ela saiu e a gente vai para a tela para eu explicar para você cada uma das mudanças, Cansaço, beleza então bora pra tela agora boa tá na tela mudanças do mercado livre agora tá então vamos lá essa tela tá aqui vou deixar o link para vocês também poder acessar se você estiver acompanhando pelo youtube abaixo do vídeo ao mesmo tempo se você estiver acompanhando a gente em outro canal né, em outra comunicação vai ter instrução certinha para você poder baixar tá certo como que você faz para acessar esse material Tá bom? Se não, me manda direct, manda uma mensagem pra gente, a gente manda o link de novo pra você, sem problema. Vamos lá, tô gravando rapidinho, porque isso acabou de sair, né? Então, vamos lá, primeiro ponto, primeira mudança, novos custos de venda e parcelamento, tá? Isso é o geral, então vai ser sobre tudo isso que a gente vai falar, mas o primeiro ponto é a mudança da taxa de R$5,00, que agora passa a ser de R$5,50, tá bom? Qual que é o ponto importante quando a gente fala para essa mudança, tá certo? Ela continua não se aplicando para supermercado e bens duráveis, é, bens consumíveis, desculpa, bens de consumo, tá bom? Que são as mudanças que já tínhamos em vigor. Então, não, nada mudou em supermercado, nada mudou em bens de consumo e nada mudou em livros, que continua tendo a isenção lá em livros, tá? O resto todo, quem pagava é fácil. Se você pagava 5, você vai pagar 5,50. Se a tua categoria tá isenta, você não tem, você não tá pagando nada, não mudou nada. Agora, quem pagava cinco, paga 5, paga 5,50. Qual que é o impacto disso, né? Um ticket médio baixo vai impactar um pouco mais, mas a gente tá falando de alterar o seu preço, subir o preço mesmo, tá em aproximadamente 60 centavos aí na tarifa premium. Pouquinho menos na clássico mas se você subir 60 centavos, provavelmente você vai estar coberto sobre todos os custos. Alê, por que 50 e não 50? E não, e não porque 60 e não 50? Porque quando você sobe o preço, você aumenta o descontinho da taxa, né? Então quando eu falo de pagar 50 centavos a mais no meu preço de venda, ele não é mais 50 centavos quando eu aplico ele lá em cima, certo? Você consegue fazer isso em uma continha bem rápida. Pega aí a tua calculadora, faz 10 reais vezes 84%, que seria para você, vezes 16%. Aí você subtrai, aí depois você faz 10 e se você colocar só 50 centavos. E quando você tirar os 50 centavos no final, você vai ver que sobram 10 centavos a menos em média. Então, por isso que 60 centavos você vai estar tá finalizado com isso, tá? Ale, impacto real dessa mudança. Cara, cada um vai sentir no seu negócio, mas como é uma mudança para todos, eu não acho que tem um impacto gigantesco, tá? É repressificar. E vamos embora para falar da próxima mudança. Modificaremos a quantidade de parcelamento sem juros que você oferece nos seus anúncios premium, tá? Então... O Mery já vinha fazendo essas mudanças, a gente sabe, né? baseado em todo o cenário que a gente tem, renda fixa pagando mais e o dinheiro rendendo melhor, e o dinheiro também mais escasso, né, não tem ninguém rasgando dinheiro ao mesmo tempo, então o custo também para o mercado livre antecipar todas as parcelas para nós acaba sendo maior, então aqui ele, mudanças no número de parcelas, aonde ele traz faixa a faixa, qual que vai ser o parcelamento sem juros, tá? Então, aqui ele vai liberando, ó. Então de 0 a 19,90, uma parcela de 20 a 29, duas. Se for cartão Mercado Pago de 30 a 119, são cinco, se não, cartão normal são três, 120 a 149 no Mercado Pago seis, depois outro quatro. Ali qual o grande impacto disso, tá? Dependendo do cenário, o anúncio clássico passa a ter mais relevância, se você for aluno nosso ou um mentorado nosso, né aluno da M120K ou um mentorado, você sabe que a gente sempre fala para você ter os dois, Clássico e Prêmio, nada muda nesse jogo, mas o real impacto isso é medido no comprador. Como eu acredito que o Mercado Livre não tomaria nenhuma medida como essa, sem analisar o real impacto sobre os compradores, acredito que eles fizeram a lição de casa, então não acredito que a gente vai ter grandes impactos nessa mudança, tá? Mas estão aqui todos os parcelamentos, tá certo? Entender do comprador como o Mercado Livre entende, cara, ele é o que mais entende do outro lado. Isso gera um estímulo do cartão do mercado pago, ao mesmo tempo, é, eu acho que eles não puniriam o comprador e não prejudicariam o comprador, fechou? E agora vamos lá à terceira mudança, né? A gente vai falar sobre a mudança nos novos custos para oferecer frete grátis. O Mercado Livre já tinha mudado isso um pouquinho, acho que ano passado, esse ano, não lembro, foram tantas mudanças dentro do Marketplace, mas já tinha mudado um pouquinho. E aí agora ele traz uma nova mudança diretamente, tá? Vamos acompanhar o que, que é essa real mudança, tá? Então aqui se você olhar, eu tenho, já estou na tabela, né? Região Sul e Sudeste, eu tenho R$35,90, reais aqui, ó. Eu tenho reais aqui, depois R$36,90, depois R$36,90, R$18,50. Mas vamos ver quanto era. Então a gente já sabia, a gente printou a tela antes das mudanças aqui, ó. Vou entrar essa aqui é a minha conversa com o Fê, onde a gente estava falando um pouquinho sobre as mudanças. Então, olhando a tabela Suíço Sudeste, ela era 34,90, então agora ela foi para 35,90, certo? Vamos lá, para a gente não perder. 35,90. Aí eu tinha 17,45 ali do lado. Agora a gente tem 18 reais, Eu tenho 26,90 e agora e a gente tinha 26,18. Vamos ver se essa tabela vai mudando muito para frente. Ó. Então, 37,90 seria a próxima faixa. Estou falando de 36,90, na verdade, na nova. Então, essa daqui ela diminuiu. Legal. Ó. Ao mesmo tempo, eu tenho 18,50. E na verdade, a gente tinha 18,95. Então, aqui eu tenho uma diminuição das taxas. Mas na outra faixa, eu tenho um aumento novamente. Então, 40,90, 20,50, 30,70, comparado com. R$38,90, R$19,45, R$20,19, tá? O que, que eu recomendo? Você revisar 100% baseado na faixa do peso que você já sabe que você paga, tá certo? Vamos ver se tem algum impacto muito grande descendo um pouco mais a tabela. Estamos em 169 reais ali em 23 quilos. Quando eu volto aqui eu estou em 182 reais na nova tabela. aí Aqui sim uma mudança um pouquinho maior. Ali puxando. Mais 146 para R$158,00. Então a gente tem que acompanhar isso. Isso aqui sim é um impacto real na sua precificação. Então, produtos mais leves sendo menos impactados, produtos mais pesados sendo mais impactados. Vamos ver se mudou muito para a galera que está na região norte-nordeste. Vamos lá, vamos fazer o um comparativo. Quando eu desço aqui para fazer esse comparativo, aqui eu tenho R$ 35,90, 57,50, 18, 28, 80 e 26. Vamos lá, a gente volta para cá, eu tenho 34,90 contra 35,90. Eu tenho 55,90 contra 57,50. Eu tenho 17,45, agora é R$ Eu tenho 28,80 no preço novo, era 27,95. Eu tenho 26,18 agora diretamente contra 26,90 do preço novo. Fatalmente descendo um pouco mais, isso vai mudando, né? Ó, 36,40, 42. E antes era 37, então aqui de novo uma diminuição, aqui 38, 47 e 71, então agora é 40, 42, 52 e 77. Eu tenho uma mudança aqui de 2 a 5 quilos também, ó. 47 contra 47, depois 71, vamos ver. Então aqui ó, 52 sim, subindo um pouquinho, contra 77, tá? Então esse daqui é um aumento real e ele precisa ser repassado. Então prestem atenção, lembrando que as datas das mudanças passam a valer a partir do dia 16 de janeiro, tá? então todas as mudanças valem a partir de 16 de janeiro, estamos tendo aí bastante tempo para fazer alteração baseado no histórico de aviso do mercado livre. Vamos para o próximo aviso então, frete grátis matamos! Próximo aviso, alteração dos seus custos do FULL. Então vamos lá agora para a gente poder puxar o FULFILMET aqui também. Ó. Nós vamos alterar os custos de armazenamento diário. Custo de armazenamento diário, o Melli facilitou a nossa vida aqui, né? então 16 de janeiro de é, 2023 passa a valer o novo custo de armazenamento diário. Então antes a gente pagava 0.003, agora a gente vai pagar 0.005 num produto levinho, como se fosse um mouse depois foi de 0,008 para 0,012 depois foi de 0,083 para 0,1 tá vamos fazer uma continha rápida aqui então um produto que eu pagava 0,08 vezes 20 dias médio de estoque ali dentro que é o que que você deixe 30 vamos lá 0,008 vezes 0,008 vezes 30 Estou falando de 24 centavos, agora eu vou pagar 0.012 vezes 30. Estou falando de pagar 36 centavos para um produto unitário ficar um mês lá. Então igual quando isso foi implantado que a gente falou, agora eu falo novamente. Precifique contando com esse tempo de você, do estoque médio que você tem. Se você tem estoque médio de um mês, deixa estoque médio de um mês. Se estoque médio de 20 dias, deixa 20 dias ali dentro. Ale, então eu tenho que pôr o 50 mais o 36. Nesse caso, se eu tiver na categoria do produto médio, sim, tá certo? Então vamos reprecificar. Não tem conta grátis. Ale, mas são muitas mudanças, isso vai me impactar demais. Aí você pode analisar a sua margem e você pode entender se você pode absorver parte dessa mudança por um tempo, mas o mercado inteiro terá que ser ajustado, tá? No pesado, onde a gente já tinha naturalmente um custo maior, né? o produto mais pesado ali dentro. Antes a gente gastava 2,49 para ficar ali dentro, eu vou fazer a conta, mas essa conta aí é fácil. Agora a gente gasta R$3,00 por unidade de um produto tipo um micro-ondas para ele ficar um mês no CD, tá certo? Então é só você multiplicar o custo diário aqui e cada vez mais acertar os envios do seu Fulfillment. Vamos lá. Agora, esse ponto é um ponto muito positivo, tá? não tem tabela aqui, é facílimo de entender. Para atenuar o impacto da inflação na sua operação, a gente, vai incluir alguns, a gente vai excluir alguns custos. Então, antes a gente pagava por estoque antigo a partir de dois meses do nosso estoque. Agora a gente passa a pagar por estoque antigo a partir do quarto mês. Então isso é sim uma mudança muito grande. Ale, mas eu pago também mais diariamente. Sim, mas o Mercado Livre não quer que você mande mais de forma irresponsável. O que ele está fazendo aqui é sim entendendo que, dependendo do cenário político, econômico, etc., a gente pode ter, um ano que vem, um cenário de inflação mais alta. E inflação faz com que o teu preço de custo do produto oscile, e automaticamente o teu preço de venda oscile. Para que ele possa garantir um melhor preço, na melhor condição, por mais tempo, ele está te dizendo, olha, pode mandar quatro meses de estoque de um produto de curva A, que eu não vou te cobrar. Se você vender ele até 4 meses, tá? Lembrando que os produtos de supermercado continuarão tendo o um custo de estoque antigo a partir de dois meses, tá? Então, essa daqui é mais uma mudança. A partir do dia 16 de janeiro a gente passa a ter, tá? Custo de estoque ajustado, como custo de estoque antigo, que existe uma categoria para isso, ajustado para quatro meses. Beleza? Vamos para mais uma mudança agora. Lembrando, se você não conhece os custos antigos de armazenamento, tem nessa mesma página, tá? Mais uma mudança. Além disso, nós vamos atualizar o custo antigo, né? Os custos vão diminuir para os produtos que estejam armazenados entre quatro a seis meses. Já os produtos que estão há mais de seis meses vão ter um aumento de custo. O que que eu estou dizendo aqui, tá? Ao mesmo tempo que ele quer que você possa mandar os produtos, né, com quatro meses. Ele também tá te dizendo que se ficar entre 4 e 6, ele vai reduzir um pouquinho o que ele tava cobrando, mas ele também vai cobrar mais caro se o produto ficar 6 meses ali dentro, tá? Cliquei em ver custo de estoque atualizado, aqui ele te mostra, tá? Então ele coloca, ó, antes ele cobrava 1,50 aqui dentro, 3,60, 3,75 ali por unidade. Agora ele passa, tá? A não te cobrar. Então a gente passa a ter... 2 a 4 meses isentos. Lembrando que supermercado continua com 2 meses normal, tá? E aí ele não, eles não mudaram o período a gente já mostra o supermercado. De 4 a 6 meses, tá aqui, então de 3,40 foi para R$ reais, de 7,50 para 4 e o produto grande de 25,50 para 15, uma redução de cobrança, na verdade. E aí eu tenho aqui sim os produtos de 6 meses, acima de 6 meses de 5 para R$7,50, de 11,25 para 14. 37, 50 para 65. Então assim, o que o médico tá te dizendo é, nós não somos um box de armazenamento, não deixa o produto seis meses aqui comigo. Ah, Ale, mas às vezes tem erro dele, às vezes ele manda o meu estoque para lá e para cá, etc. Cara, o nosso papel é reclamar, cobrar, abrir chamado, ficar reclamando ali dentro. Mas você não pode errar o envio para o full. tá certo? Ali não sei o que fazer, vai virar aluno nosso lá no M120K, onde a gente mostra como é que você monta o envio para você errar menos, beleza? Vamos lá. Supermercado, então, continua tendo dois meses como prazo, tá bom? Então, e aí o que eles mudaram, a gente também teve o um aumento aqui nos cinco meses, nos seis meses, desculpa, passando a cobrar um pouquinho mais, tá? Então, essa daqui é a última mudança que a gente passa a ter em vigor dentro do mercado livre, tá bom? Boa, galera, voltando aqui. Então, assim, falamos de todas as mudanças... É, qual que é o ponto principal ali? O principal ponto de atenção e o que a gente sempre diz. As mudanças vão acontecer, tá certo? Então, se você for o cara que leva as mudanças, tá? Pra, ai meu Deus, eu não posso mais fazer nada, não, o mundo quer acabar comigo e etc. Esse é um lado que você vai entrar num vale negro sombrio ali dentro, onde o teu concorrente que vai absorver essa mudança, vai tocar isso com muito mais naturalidade, vai se adequar, vai sofrer, vai perder dinheiro, igual todo mundo tá fazendo ali dentro mas vai continuar vendendo, e se você sair do mercado vai ser muito mais fácil para ele. Então eu falo isso como quem enfrenta mudanças desde 2009 dentro do mercado livre. Então desde 2009 ele muda, e desde 2014 ele muda muito, porque o mercado muda muito. O grande ponto é, até hoje, nas mudanças que aconteceram, o mercado livre acertou conosco. Tá, Ele erra aqui, ele erra ali, quando ele erra muito ele volta atrás, etc., mas postar em 24 horas ele estava certo, eu vejo essas mudanças olhando o copo meio cheio como algo necessário para que eles possam continuar escalando e fazendo a gente crescer como eles fazem crescer e hoje passaram de um milhão e meio de pedidos, tá certo? Gosto das mudanças? Sim e não, algumas positivas, outras negativas, outros compreensíveis. Mas eu não tô aqui para gostar, para não gostar, tô aqui para me adequar e continuar vendendo muito, tá bom? Quem quiser xingar, pode xingar, quem quiser fazer um comentário inteligente, sou totalmente aberto a ouvir opinião, afinal você tem esse direito. Se você só me xingar, eu não sou do mercado livre, não tô ganhando nada com essas mudanças, apenas estou comunicando. E esse é o mindset, esse é o pensamento de quem é 5%, esse é o pensamento de quem tá comigo. E te dando um recadinho aí, se você acha que você tem um pensamento diferente e por isso você é o monstrão, esse é o pensamento que eu já falei com alguns caras muito grandes que faturam mais de 200 milhões por ano, eles vão fazer as mudanças e vão jogar o jogo, por isso que eles estão onde eles estão. Então, pensem nisso, ajustem, aumentem. Se o Mary sentir que aumentou muito os preços e está fazendo ele perder, venda, talvez ele volte atrás das mudanças, tá certo? Mas faça o um jogo do teu negócio, olhe para o copo meio cheio, vamos acelerar, conta com a gente, bora para cima já!